Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Nesta edição, você vai ver que a Justiça do Trabalho condenou uma mineradora a indenizar a família de um trabalhador que morreu vítima de acidente de trabalho. E vai ver também como ocorrem as negociações entre uma categoria profissional e as empresas para aumento de salário. É de praxe que o sindicato público o edital convocando essa a categoria representada. No quadro a é direito, a juíza Eliane Xavier explica sobre o adiantamento de salário ao trabalhador. E em estúdio, uma entrevista com o cardiologista Daniel Dio. Ele fala sobre a importância de se combater a hipertensão. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O reajuste anual dos salários dos trabalhadores está previsto na CLT e depende da livre negociação coletiva entre patrões e empregados. Na matéria que você assiste agora, a gente conta de que modo isso ocorre e como a Justiça do Trabalho participa deste processo. O reajuste salarial anual está previsto na CLT, mas depende da negociação entre patrões e empregados e algumas etapas devem ser cumpridas.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 o tribunal vai decidir sobre o reajuste analisando alguns critérios, como a situação econômica, social e cultural do momento, para chegar ao índice de consenso tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma mineradora ao pagamento de uma indenização no valor de R$ 160 mil reais por danos morais e materiais à família de um trabalhador morto em acidente de trabalho. O trabalhador morreu em uma mineradora de Nossa Senhora do Livramento. Ele foi trocar um pneu e o óleo de uma pá carregadeira e o veículo pesado caiu sobre ele. Deixou a esposa e um filho pequeno desamparados. A família entrou com uma ação na Justiça do Trabalho. Após o acordo, realizado na primeira vara do trabalho de Varzia Grande, ficou acertado o pagamento de 160 mil reais por danos morais e materiais. Os valores estão sendo depositados todos os meses de forma parcelada. O caso do mecânico foi um dos 3.617 processos que chegaram à Justiça do Trabalho em Mato Grosso em 2016. No ano passado, os números não foram muito diferentes. 3.550 pessoas fizeram reclamações trabalhistas por causa de acidentes de trabalho. Vale lembrar que este mês é conhecido como Abril Verde, dedicado à prevenção de acidentes de trabalho em todo o mundo. A ideia da data é dar visibilidade para a importância da prevenção. No É Direito de hoje, vamos responder à dúvida de um trabalhador que quer saber se, em caso de emergência, pode pedir o adiantamento do salário e se tem alguma lei que permite que seja feito um desconto parcelado em folha de pagamento depois. Meu nome é Omenes. Eu queria saber se eu posso ter um adiantamento de salário em caso de uma emergência, é, e se esse é adiantamento de salário se pode ser parcelado em minha folha salarial. Não existe lei que estabeleça a obrigatoriedade de pagamento de adiantamento salarial. Contudo, pode haver convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho que tenha em uma de suas cláusulas a obrigatoriedade de pagamento de adiantamento salarial. E esse adiantamento salarial normalmente gira em torno de 40% e é descontado integralmente quando do pagamento do salário no prazo legal. Todavia, o empregador por mera liberalidade, ou seja, mesmo não havendo lei, convenção coletiva ou acordo coletivo, pode efetuar o pagamento de adiantamento salarial. No caso de uma emergência, como questionado, mesmo não havendo essa lei, em sentido amplo, o empregador pode conceder, sim, um adiantamento para um caso de emergência do empregado. E o parcelamento também poderá ser feito, mas, como disse, por mera liberalidade do empregador. Você também pode participar Envie para a gente sua pergunta através do e-mail comunicação trt23.jus.br TRT condenou uma empresa por não contratar motorista aprovado para a vaga de emprego. Veja esta e outras notícias agora no Giro da Semana. A Vara do Trabalho de Juína realizou audiências itinerantes nas cidades de Aripuanã e Couniza. Ao todo... Das 46 audiências ocorridas nas duas cidades, foram feitos 41 acordos, num total de R$ 341 mil. Conis e Aripuanã são cidades localizadas no norte do estado e o acesso até as duas localidades envolve estradas de terras que no período chuvoso tornam a viagem bastante difícil. Contudo, como destacou o juiz do trabalho de Andro Martins, apesar dos desafios e das muitas horas de viagem, o trabalho é bastante gratificante e produtivo, já que permite levar a justiça em regiões distantes do Estado. A próxima itinerante em Colniz e Aripuanã irá ocorrer no mês de agosto. O juiz Mauro Vascurvo, da Vara do Trabalho de Colíder, condenou uma empresa de engenharia e energia a pagar indenização por não agir de boa-fé nas negociações que antecedem a contratação. O processo foi ajuizado por um trabalhador que, apesar de ser aprovado no processo de seleção, não foi contratado. O processo envolvia entrevista, teste prático e apresentação de vários documentos. O consórcio se defendeu dizendo que o trabalhador era apenas um candidato para uma vaga que foi extinta por motivo de reorganização da empresa. Porém, o magistrado entendeu que se tratou de uma questão de danos na fase pré-contratual, pois as partes devem agir com base no princípio da boa-fé nas negociações. Somente no primeiro trimestre de 2018, os gastos estimados com benefícios pagos às vítimas de acidentes de trabalho já ultrapassaram um bilhão de reais. Nesse período, foram emitidas 150 mil comunicações de acidentes de trabalho, entre os quais estão notificadas 585 vítimas fatais. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que é mantido pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e pelo Ministério Público do Trabalho, e servem de base para a campanha Abril Verde, movimento criado para sensibilizar a sociedade para a prevenção de acidentes. Em alusão à iniciativa, a Justiça do Trabalho Mato Grossense, por meio do Getrim, o Grupo de Trabalho Interinstitucional, firmou parcerias para a retomada de palestras do projeto Trabalho Seguro, que ocorre em canteiros de obras da cidade de Cuiabá e Vazia Grande. As palestras serão levadas também aos campos do Instituto Federal de Mato Grosso, e a fachada do TRT de Mato Grosso também estará iluminada com a cor verde, uma referência de apoio à campanha. E no próximo bloco, vamos conversar com o cardiologista Daniel Dio. Ele fala sobre a hipertensão arterial, uma doença crônica que atinge pessoas de qualquer idade. Entre outras coisas, ele explica também os riscos e a importância de se combater o problema. Então sai daí que a gente volta já. Vem aí!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 Estamos de volta. Estima-se que um em cada quatro brasileiros sofram de hipertensão ou pressão alta. Esse número dobra quando se analisa pessoas com mais de 60 anos. Considerada uma doença silenciosa, ela é responsável por pelo menos 40% dos infartos e 80% dos derrames no país. Como se prevenir ou mesmo tratá-la? A gente tira essas dúvidas agora com o médico cardiologista Daniel Dill. Doutor, obrigado por sua participação aqui no Trabalho em Revista. Eu que agradeço e é uma grande oportunidade de passarmos mais informações para a população. Eu começo perguntando, né? A gente escuta falar muito que a pressão boa é a 12 por 8. Acima disso, já é hipertensão, doutora? Ótima pergunta. A pressão arterial elevada, principalmente quando maior ou igual a 14 por 9, ela já é um problema grave a ser tratado. Porém... A partir de 12 por 8, 13 por 8, 13 por 9, nós já temos riscos ao sistema cardiovascular. Coração, cérebro e todos os vasos do organismo. Então, o paciente que tem uma pressão maior que 12 por 8, já está exposto a riscos importantes. Ok. E existe uma pressão ideal ou ela varia de pessoa para pessoa? A gente precisa considerar que a partir de 14 por 9, já temos um diagnóstico de pressão alta, que é uma doença com várias consequências. Porém, o paciente que tem a pressão de 10 por 6, de 9 por 6 ou algo semelhante, ele pode viver super bem sem ter nenhum problema de saúde. Então, cada paciente tem um nível adequado, desde que esteja menor do que 14 por 9. Ok. E há um senso comum também de que a pressão alta ela só ocorre em pessoas mais idosas. Isso é verdade mesmo, doutor? É, isso não é uma verdade. Ela é mais comum, é mais prevalente em pacientes idosos. Mas todas as faixas etárias são acometidas pela pressão alta. Por isso, desde a infância, através de consultas em pediatras, a pessoa deve ter a medida da pressão realizada para realizar o diagnóstico de uma forma bem precoce. E quando é que a pessoa deve desconfiar de que ela está com pressão alta? Existe algum sintoma? Infelizmente, nós não podemos esperar algum sintoma das consequências da pressão alta. A maioria dos pacientes com pressão alta não sentem absolutamente nada. São pacientes assintomáticos que ao desenvolver o primeiro sinal ou sintoma, a primeira queixa, nós já nos deparamos e encontramos problemas relacionados à pressão. Então, não devemos esperar qualquer sintoma, porque a maioria das pessoas são assintomáticas, não encontramos nada de alterado. A forma de resolver isso é medir a pressão arterial. Não há outra forma de nós definirmos o diagnóstico de pressão arterial que não seja a medida, a aferição, através de uma técnica adequada com pessoas bem treinadas para realizar o diagnóstico. O senhor comentou agora sobre é, que quando vai tem conhecimento da pressão alta, já está tratando, na verdade, de, um, de, uma, consequência. de uma consequência. E essa consequência são, são os riscos que a hipertensão causa, né? Quais riscos são esses, Com doutor? certeza. A pressão elevada nada mais é do que o nível de pressão dentro dos vasos de todo o organismo em níveis mais elevados, danosos aos órgãos de todo o corpo humano. Então, por exemplo, quando nós temos níveis de pressão muito elevada nos vasos do cérebro, esses vasos podem sofrer danos, sofrerem lesões. Com isso, se for o vaso do cérebro, nós podemos ter um derrame cerebral, conhecido como AVC. Se isso ocorrer nos vasos do coração, um infarto do coração, um infarto cardíaco. Assim como no rim, podemos ter uma falência dos rins, ou em qualquer outro sistema ou órgão do organismo. Então, todas as consequências da pressão alta são relativas ao local onde estamos falando, em que órgão nós estamos falando. E quais são as causas mais comuns para a ocorrência de pressão alta, doutor? A maioria das vezes nós não encontramos uma causa da pressão alta. 90% das vezes a gente fala que a pressão arterial ela é essencial, hipertensão arterial sistêmica essencial. Por que motivo? Nós pesquisamos fazendo vários exames que são definitivos de hipertensão secundária ou uma doença e nós não encontramos. Então, infelizmente, na maioria das vezes, não há uma causa da pressão arterial. E quando há, quando se descobre a causa, ela, é, o que ocasiona esse... Esse, esses casos? Ótimo, ótimo questionamento. Em cerca de 5 a 10% das vezes, a gente conhece a pressão chamada de hipertensão arterial secundária e ela é secundária a algo que a gente consiga modificar, como por exemplo uma doença nos rins, como cálculo nos rins, é uma, uma causa de falência dos rins e pressão alta. O uso de algumas medicações como anticoncepcionais, hormonais, alguns subtipos podem causar hipertensão é, e quando a gente muda a medicação a gente consegue controlar a pressão. Uma outra causa importante é o uso de drogas ilícitas, anfetaminas, cocaínas. Só que isso responde por menos de 10% das causas de pressão alta. Então a gente precisa de investigação correta por médicos bem treinados, mas a gente lembra que em 90% das vezes nós não encontraremos um motivo claro para aquela hipertensão. As questões hereditárias elas estão inseridas nessas de causas secundárias ou na primária? ela entra como uma história familiar de pressão alta, mas não temos nada a ser tratado, então elas se encaixam na hipertensão arterial sistêmica primária ou essencial. E é uma, um ótimo questionamento, porque existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Os fatores modificáveis são os mais importantes e, a, e aqueles que nós precisamos prestar mais atenção. Quais são eles? O uso de tabaco, qualquer tipo de uso de tabaco, ah, o consumo excessivo de sal, consumo de alimentos em demasia, tá? Paciente que está associado a uma obesidade, o sedentarismo é outro fator. Super importante, então são todos fatores modificáveis, depende da nossa vontade, por exemplo, em fazer atividade física. Os fatores não modificáveis, os dois principais, um deles você já falou, o de, um deles e o principal talvez seja a história familiar. Um segundo é o envelhecimento, nós não temos como modificar a história familiar e nem o envelhecimento do organismo como um todo. Então são fatores que nós não podemos modificar. Ou seja, eu posso praticar esportes físicos, posso me alimentar de forma correta, Perfeito. posso não ser sedentário, mesmo assim eu corro o risco então de ter pressão. Ah, ainda assim você corre esse risco, porque se tudo correr bem, nós iremos envelhecer, nós não faleceremos jovem. E ao envelhecer, a gente tem como consequência o envelhecimento dos vasos, não é só a pele que fica enrugada, envelhecida. Os vasos do organismo também ficam envelhecidos e com isso a tendência é que a pressão suba. Por isso é importante, mesmo você jovem, fazendo atividade física, medir a pressão arterial para saber se você tem pressão alta ou não. De qualquer forma, há medidas que nós possamos adotar que previnem a... que claro. essa doença apareça mais cedo ou mais tarde, né? Claro, com Quais certeza. Quais são esses... esses, esses esses mecanismos de prevenção que nós podemos adotar no dia a dia. Atividade física é fundamental, atividade física diária e é regular, é fundamental para a prevenção do desenvolvimento precoce de pressão alta, evitar bebida alcoólica em excesso, evitar o uso de tabaco, qualquer forma do uso de tabaco e fazendo tudo isso, a tendência é que nós possamos manter um peso adequado. Né? O ganho de peso também é um grande problema, então temos que evitar isso para que possamos prevenir o desenvolvimento de hipertensão e mesmo acrescentando a sua pergunta e mesmo o paciente que já tem o diagnóstico e já trate da pressão alta ele ainda assim precisa manter essas modificações dos hábitos diários de vida. É, o senhor falou agora em hábitos diários de vida, é, existem hábitos também no trabalho que podem contribuir ou não, né? Claro. O estresse no trabalho ele é um fator de risco para desenvolver a doença? Com certeza, o trabalhador que trabalha de uma forma feliz, ele produz mais, ele tem uma qualidade de vida maior, ele reduz o estresse e com isso ele consegue prevenir doenças crônicas. Uma delas é a pressão alta. Lembrando que o trabalhador que vive um ambiente estressante, ele tem maior propensão a desenvolver depressão. Sendo um paciente depressivo e não tratado, ele tem menor aderência ao tratamento de todas as doenças crônicas, inclusive da hipertensão, é um trabalhador menos produtivo, mais infeliz, ele vai para casa, ele não muda os hábitos, não toma cuidados de hábitos saudáveis, ele não pratica atividade física, ele não cuida, por exemplo, do peso. Então, todo esse ambiente de trabalho favorável, ele é fundamental para a saúde e, claro, a prevenção da hipertensão, que começa, com certeza, no trabalho onde a gente passa a maior parte do tempo. Perfeito. Já indo para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Tive um diagnóstico e foi constatado que tem hipertensão. O que fazer? Isso é ótimo. Se você teve o diagnóstico, você já ultrapassou a principal barreira, que é as pessoas não sentem nada e não vão ao médico. Quando você questiona se elas são pacientes hipertensos, eles não sabem porque simplesmente não foram médicos e não mediram a pressão. Então, feito o diagnóstico de hipertensão, a conduta a ser tomada é checar com o seu médico se você precisará tomar medicamentos ou não, porque, às vezes, só mudando os hábitos de vida, a pressão consegue ser reduzida e controlada. E, se você precisar tomar medicamento, lembrar que os medicamentos são de uso contínuo e diário. Você tomou hoje, a pressão caiu, deixar de tomar amanhã, a pressão tende a subir novamente. Então, é uma doença crônica geralmente sem cura, mas que tem um tratamento muito claro, muito bem estabelecido, com medicações seguras e que causam pouquíssimos efeitos colaterais. Então temos que fazer um acompanhamento médico ao longo de toda a vida. Perfeito. Ok, quero agradecer por sua participação aqui no trabalho em revista, doutor. Eu que agradeço, foi um okay. prazer. E assim terminamos o nosso programa dessa semana e você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para curtir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Justiça do Trabalho. Obrigado e até a próxima!